Uma, uma dúvida aí que o pessoal às vezes me pergunta, quando a Amazon diz que eu estou perdendo a melhor oferta, eu sou obrigado a cobrir essa melhor oferta ou não? né Tem gente que fala, não, mas eu não consigo, eu falta tá bom, vai dormir, tranquilo, volta amanhã e vê se... ou não. Acho que antes disso, a gente tem que dar um passo atrás, porque quando você fala que você está perdendo a oferta em destaque, na verdade, isso é regionalizado. Então, acho que esse é o ponto mais importante. E porque eu acho que o que é o, o importante? Vamos lá. Eu tenho a loja do Luiz. Loja do Luiz, eu sou de Curitiba e eu tenho uma loja de canetas lá. Caso alguém faça um pedido de caneta, mesmo que eu tenha o preço mais caro, é, pode ser que a Amazon Venda seja mais interessante para o cliente, porque eu vou conseguir entregar muito mais rápido para Curitiba e talvez para toda a região sul porque eu posso ser o vendedor que tem esse ponto. Então, primeiro, lembrar que as ofertas na Amazon é, e os ganhadores da oferta em destaque sempre vai ser regionalizado, porque sim. o que a Amazon sempre vai priorizar é a melhor experiência do cliente. Então, não, você não precisa baixar o preço da sua oferta, e sim você precisa trabalhar naqueles pontos que eu falei, de você ter o frete mais competitivo, de você ter esses pontos, e quando você vai ter isso, muito provável que você vai conseguir... É, é, ter uma conversão maior dentro da página de destaque. E eu acho que é muito isso. E a Amazon te dá qual que é o percentual que você está ganhando. Então você consegue ver isso naqueles relatórios que eu comentei anteriormente. Legal. E quando isso tem, você consegue tomar essa decisão, caso você queira. Porque para mim, eu nunca vou falar você tem que baixar. É uma decisão de negócio sua. Então você fala, quero, perder, quero, quero gastar um pouco de margem aqui, porque eu vou vender em outros aqui? Pode ser. E assim muito Muitos casos, quando você vende um item, você ganha mais avaliação, começa a vender outros que você nunca vendeu, e é a estratégia de negócio. E eu digo assim, todo mundo quer sempre o filé mignon, mas ninguém quer roer o osso. Então assim, vamos roer o osso às vezes, para às vezes comer o mignon, e eu acho que é muito disso da gente conseguir equilibrar mesmo, porque nem tudo você vai conseguir sempre ficar com o, o melhor. Boa. Ó pessoal, até uma, uma ideia, tá bom? Vocês têm muito... Ah, eu tenho muito produto. O Luiz está falando de melhorar catálogo. Um outro erro também, que é muito comum, a gente falou muito disso com, com os alunos é, nas aulas que a gente fez ao vivo esse mês, que era, cara, não precisa fazer tudo de uma vez. É melhor você falar, eu vou pegar cinco essa semana e vou deixar o melhor cadastro do universo desses cinco do que você falar, anunciei 3 mil e os 3 mil estão muito ruins. Então, assim, não, quantidade não quer dizer faturamento se não houver qualidade, tá? Qualidade hoje é muito mais resposta de faturamento, e aqui eu tô falando qualidade, o arroz com feijão, tá gente? Que deveria ser o básico e que às vezes não é nem o básico para as pessoas, é... mas aqui eu tô, eu tô falando de fazer o básico bem feito, entendeu? De colocar... As fotos, às vezes a pessoa tem as fotos, ela tem mais informações, ela tem outras coisas, mas ela fala, ah, não, o que está mais fácil é essa aqui mesmo, deixa eu colocar essa aqui e deixa eu passar com essa daqui. Então isso tem isso impacta totalmente o seu resultado, tá?